pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera, como o título já diz, hoje eu vou gastar aqui com vocês 14.500 dessas moedinhas aqui, as pokecoins que você compra para poder aqui gastar com os itens do Pokémon GO. Por que eu comprei essas moedinhas? Porque eu quero ter uma progressão rápida aqui no jogo, tá? E essas moedinhas com certeza vão me ajudar. O jogo Pokémon GO, eu acho que, na minha opinião, ele não é um jogo pay-to-win, o que significa que, apesar de você gastar dinheiro no, no jogo, você não necessariamente vai ser o mais forte, tá? Você vai precisar ter um pouco de sorte, vai precisar andar bastante. Como vocês podem ver, eu tenho aqui 14.500 é, dessas moedinhas que a gente compra, o, que, o equivalente a 100 dólares. E como é que eu fiz? Bom, basicamente, eu fui lá no portal dos créditos que eles começaram, né? Na verdade, não começaram, mas eles também vendem os gift cards que funcionam para o Pokémon Na verdade, são os mesmos de antes, tá? Então, se você tem um gift card que você comprou para Clash of Clans ou para Clash Royale e quer gastar aqui no Pokémon GO, vai servir também, beleza? Então, lembrando que o cupom de desconto gordinho Clash, tudo junto, tudo minúsculo, que você usa lá, você ganha 8% de desconto, fazendo com que suas gemas fiquem muito mais baratas. Além disso, você pode pagar por boleto bancário, você pode pagar por cartão de crédito nacional e internacional, você pode pagar por N métodos de pagamento e, melhor... Ainda, para finalizar com chave de ouro, você recebe essas suas gemas em menos de meia hora. Na verdade, em cerca de 5 minutos, normalmente, você já tá recebendo no seu e-mail os gift cards, beleza? Então hoje, eu quero mostrar pra vocês, o jogo que foi lançado ontem, e talvez vocês não estejam vendo o vídeo no dia que foi gravado, eu tô gravando hoje dia 4. Vocês podem ver que na minha cidade, cara, tem muito pouco Pokestops, olha só. Ao meu redor tem, uma, tem um Pokéstop aqui, e tem um Pokéstop aqui também, na pizzaria do Manu, mano. Mas enfim, tem pouquíssimos PokéStops. Eu não sei como tá esse lance de implementação de PokéStops. E olha só o que eu consegui em apenas uma noite e um dia caçando Pokémons. Inclusive, eu... Na hora que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou sair des... já vou sair daqui E vou direto gravar um outro vídeo caçando pokémons aqui na cidade Mano, mas olha só, eu consegui 87 pokémons até o momento O meu pokémon mais forte, se não me engano, é um Eevee é, eu, tô, eu tô juntando todos os pokémons Depois eu vou dar algumas dicas de como você fazer pra evoluir mais rápido Mas se liga, eu tenho aqui atualmente 87 pokémons Meu pokémon mais forte é um IV de 164 de CP É, já tá uma quantidade razoável pra quem começou a jogar ontem, né mano? É, eu quero só mostrar aqui vocês podem ver que eu tenho uma quantidade grande aqui de... É, eu tenho seis Eves já. Eu já tenho dois Odish, que é um Pokémon relativamente raro. Tenho três Pidiotos. Tenho, não sei... Um monte de Pidgeys. Olha só a quantidade de Pidgeys que eu tenho. Capturei um pincer Capturei esse Hatcate que eu tenho. E olha a quantidade de Ratatás que eu tenho. Mano, olha isso. É muito Ratatá, velho. É muito Ratatá. Mais da metade dos meus Pokémons imagino que seja Ratatás. E um pouco, pra finalizar aqui, um pouco de Uzubats. Bom... Poucos pokémons, tenho muitos pokémons, mas poucas variedades, então hoje eu vou fazer um, uma, uma exploração com incensos aqui na minha cidade para ver o que eu consigo, mas agora eu preciso me preparar para gastar esses 14 mil pokécoins. Talvez eu não consiga gastar logo de cara, vou ter que gastar aos poucos. Então vamos lá, eu abri o shopping aqui, o que eu tava analisando, os menores, as melhores maneiras de você gastar os seus pokécoins, não é com incenso, não é com lucky eggs, não é com esses lure, com certeza, é com isso daqui o aumento da sua bag, principalmente se você mora num lugar que tem muito stop, você vai ter muitos itens, você vai ganhar muitos itens e você tem que ter uma mochila maior para você poder carregar mais coisas. E aqui você compra por 200 e você acaba aumentando 50 na sua capacidade. Então vamos lá, comprei, beleza, e você pode comprar mais 50, olha só, vou comprar mais 50 então para aumentar. E beleza, aumentei 100 de capacidade e gastei 400 moedas, que é equivalente aqui é, a mais ou menos... 5 é, dólares, né, gastei só com isso Agora eu vou aumentar aqui meu, a minha é, Capacidade de armazenamento de pokémons Porque eu vou, vou capturar muitos pokémons repetidos E esses pokémons repetidos eu vou usar para eu upar o meu nível Então isso é muito importante Então vamos lá, vamos comprar aqui o Pokémon Storage Upgrade Que vai aumentar em 50 Vou comprar dois também Vou aumentar em 100 a minha capacidade de armazenar Pokémons Beleza? Compramos aqui Eu acho que imagino que essas sejam as melhores maneiras de você gastar aqui Outra coisa muito boa que você pode comprar é Essa Egg Incubator Vocês vão poder notar que você vai demorar muito para ganhar essas incubadoras Então se você tiver a oportunidade de comprar essa Egg Incubator aqui para você quebrar ovos É uma alternativa interessante Lembrando que elas quebram depois que você abre três ovos Então eu vou comprar apenas... Duas aqui, porque vai me ajudar bastante na hora de abrir ovos. Além do que, eu vou sair numa caminhada muito grande agora para gravar esse vídeo e capturar pokémons, obviamente. Então eu vou precisar de, bastante de isso, bastante desses itens. Uma coisa muito importante para vocês saberem é que esses Lucky Eggs, eles dobram a XP que você recebe. Se você clicar neles, vocês vão ver aqui, ó. Ele dobra o seu XP que você recebe durante 30 minutos. Então, ele é interessante você comprar para você, principalmente quando você for evoluir os seus pokémons. Eu vou comprar aqui 8 Lucky Eggs, porque eu vou sair nessa caminhada e eu vou colocar o Lucky Egg para trabalhar. Porque, quem sabe, eu possa atingir um nível mais alto, beleza? Então, eu vou comprar aqui mais... Lucky Eggs, o interessante você não seria você comprar esses 8, seria comprar esses 25 mas eu vou deixar pra comprar depois, vou comprar também aqui, incenso, eu vou comprar mais eu vou comprar 25 incensos, que é uma coisa que dá pra usar com maior frequência, então eu vou comprar aqui por 1.250, olha só mano, é bem caro isso aqui na verdade, 25 incensos e também, vocês vão poder notar, eu quero mostrar aqui meu, meu, meus itens nessa conta aqui. Lembrando que eu falei que eu iria parar com aquela conta do emulador e iria continuar com essa conta aqui apenas. E começar com essa conta aqui do zero. Então vocês podem ver aqui que eu só tenho uma pokebola, mano. Então, infelizmente, eu vou ter que gastar dinheiro comprando pokebola também. Então eu vou vir aqui no shopping e vou comprar 200 pokebolas. Beleza, comprei 200 pokebolas. E olha só, vocês podem ver, mano, 14 mil é muita coisa, velho. Porque eu comprei muita coisa e ainda tenho 10 mil. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar mais, é... eu vou comprar mais um desse daqui de carregar itens. Eu não sei se tem um limite. Se você souber do limite, você me avisa. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês que talvez vocês saibam, vou comprar aqui também mais alguns storage upgrade para capturar mais Pokémons e ter mais espaços, beleza? Então eu vou, capturar... vou comprar só mais um que eu vou ficar com exatamente 10.050 show de bola. Agora eu tenho atualmente 10.050 desses. Dessas moedinhas das Pokécoins. Agora, outra coisa que eu vou fazer: eu vou comprar alguns Lure Molds. para quando eu tiver com a galera da minha sala, quando eu tiver com a galera ali, os inscritos. Eu encontrei vários inscritos hoje no, em alguns Pokéstops aqui da minha cidade. A cidade é pequena, então tem tá muita gente jogando. Acaba que a gente se encontra bastante nesses Pokéstops. É, é porque são poucos lugares, então a galera vai se concentrar bastante em um lugar só. Então eu vou comprar oito desses Lures Molds aqui para eu poder brincar com a galera lá. E vamos então, beleza. Comprei 8 desses Lure Modes e sobrou 9.370. Então o que eu vou fazer? Vou comprar. É, eu acho que vai ser mais interessante comprar mais duas incubadoras. Que aí eu vou ficar com 9.070 exatamente. Beleza então. Show de bola, agora eu vou colocar aqui mais ovos para chocarem. Deixa eu mostrar alguns ovos que eu tenho aqui, eu não tenho acho que nenhum de 10km ainda. Olha só, eu só tenho ovos de 5km e de 2km, vamos iniciar a incubação desse aqui. Eu tô com atualmente 4 incubadoras. Então eu queria falar o seguinte, eu não esperava que fosse durar tanto esses 10.500, é muita coisa. E eu gastei aqui, eu não consegui gastar com vocês na verdade. Eu não vou é, atualizar aqui ao máximo o meu upgrade de, de, de itens. Porque aqui na minha cidade tem pouco stops, então, consequentemente, eu não vou ter tantos itens assim. Se você mora numa cidade grande, com certeza você vai necessitar mais disso do que eu, porque você vai ter vários Pokéstops em vários locais da sua cidade, então você vai receber mais itens. Querendo ou não, no Pokémon Go, se você mora no interior, na cidade pequena, assim como a minha, você vai acabar saindo prejudicado. Mano, infelizmente, essa é a realidade. Eu tô muito próximo aqui de chegar no nível 7. Aqui na minha cidade só tem um Ginásio Pokémon que eu, que eu saiba que exista, então, pra vocês terem uma noção, velho, tanto que é difícil. E a galera que tá Líder do ginásio Acabou usando é, é aquela galera Que tava usando emulador E já, tá, já tem nego nível 30 aqui, cara Então, dificilmente Eu vou atingir esses caras Tão rapidamente É por isso que eu tô comprando Isso daqui Porque agora Essa galera vai se ver comigo Porque eu vou Em direção a você Você que usou emulador aí E tá no nível 33 No ginásio O líder do ginásio de Araguari Espero que eu tô chegando, mano. Muito obrigado a você que assistiu, espero que vocês tenham curtido. se Quando eu for gastar mais dessas Poké aqui, eu vou mostrar em um outro vídeo, porque atualmente eu acho que não tem necessidade. Foi mais do que eu imaginava, durou muita coisa aqui, mas agora eu estou abastecido para essa nova jornada Pokémon. Mano, olha só, ainda tem muita coisa, tem vários ovos pra quebrar, tem o Lucky Egg, vou usar o Lucky Egg, vou usar um Incenso pra capturar mais Pokémons. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, vai me ajudar bastante... Escreva aqui nos comentários o que você achou, o que você tem de dica pra me dar. Se você acha que eu devo fazer alguma coisa. Enfim, comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês estão achando dos vídeos Pokémon GO. Muito obrigado a você que assistiu. E agora eu vou lá caçar Pokémons. Falou, um grande abraço do Gordinho. E até a próxima! É!